Carla, eu gravo de jaleco ou sem jaleco? Eu gravo no consultório ou fora do consultório? Na minha opinião, é o seguinte, para quem tá começando principalmente, grave de jaleco. Grave do jeito que você costuma atender os seus pacientes. É, mas não de touca, máscara, todo paramentado. Não, mas o jaleco que você costuma usar. É uma maquiagem que você costuma fazer. Por quê? Porque o vídeo é justamente para dar aquela para fazer aquela primeira conexão como se você tivesse conversando pessoalmente com aquela pessoa. Então eu acho muito legal fazer de jaleco e de preferência no seu consultório ou do lado ali do, da, da cadeira do equipo da cadeira odontológica sentado ali no mocho aparecendo a cadeira atrás é, ou um pouquinho distante, aparecendo o consultório atrás, ou na recepção, ou seja, num lugar diferente do que é comum das pessoas verem. Porque todos os elementos que compõem um ambiente estão ali por alguma razão, eles estão sendo observados. Se você usar todos os elementos com intenção, isso vai vai funcionar a seu favor, isso vai jogar a seu favor. Então, vamos pensar, se você tiver de roupa comum, por exemplo, se eu gravar um vídeo assim, do jeito que eu tô, nesse lugar que é o meu escritório da minha casa, se eu gravar um vídeo sobre tratamento ortodôntico, os benefícios do tratamento ortodôntico para pacientes é, que têm DTM, por exemplo, quando a pessoa, então, gravei o um vídeo, publiquei, e eu mandei, né? Coloquei ali na minha rede social e os meus seguidores estão lá. Quem recebe tem um segundo para parar no meu vídeo, na minha publicação. Então você tem um segundo para chamar atenção. O que é que chama a atenção num vídeo? O que chama a atenção num vídeo é a imagem. O que vai chamar a atenção no seu vídeo é você. Se você tiver de jaleco, já é diferente. Então, se eu tivesse aqui sentada de jaleco, talvez eu estivesse chamando mais a atenção dos dentistas. Porque o dentista se identifica. Quando você gravar um vídeo para os seus pacientes, você quer ser visto por eles como dentista. Não é isso? Você quer atrair para o seu atendimento, você não quer atrair para ter amizade, para conhecer a pessoa. É para o atendimento odontológico. Então, nada mais normal do que você estar vestido de dentista. E no ambiente. E já vai ser um ambiente diferente. Que provavelmente vai chamar a atenção das pessoas. Ainda se tiver uma parede colorida, algum elemento com cor, chama mais atenção. Tá? Então, pense bem no ambiente que você está. Ah, Carla, eu não tenho. Mas você tem um consultório. Então... Tem lá a sala clínica. Esse é o melhor lugar para você gravar um vídeo falando sobre cuidados com a saúde bucal.